Olá, aqui é o Zanon. E o tema de hoje é, como emagrecer treinando em casa depois dos 40 anos. Ai Zanon, eu tenho academia, não tenho saco para academia, então eu treino em casa. Porém quando eu treino em casa, eu não sei direito o que precisa fazer para treinar em casa. Você me ajuda, por favor? Uma das coisas que impedem as pessoas de emagrecer é não poder ir para academia. Seja por falta de disponibilidade, falta de tempo, não ter academia perto de casa ou não ter saco mesmo para fazer academia. Mas será que é realmente preciso ir para academia para emagrecer? Vamos por partes. Primeiro de tudo, depois dos 40 anos, você precisa fazer exercício para emagrecer. Sabe por quê? Com o passar dos anos, o seu metabolismo se torna mais lento e você passa a acumular mais gordura. E a única forma de emagrecer depois dos 40 anos é cuidando da alimentação e fazendo exercícios que acelerem e ativem o seu metabolismo para ele ficar acelerado e você poder emagrecer. Mas será que esses exercícios só servem feitos na academia ou podem ser feitos em casa? Não! Você não precisa da academia. Se você gosta da academia, ela é muito boa. Porém, se você não gosta ou não pode ir, você não precisa da academia para emagrecer depois dos 40 anos. Entenda isso, o teu corpo responde a movimentos e estímulos. Ele não sabe se está utilizando uma máquina ou se está fazendo força com o próprio peso do corpo. O que manda é como você faz o seu treino e não onde você faz o seu treino. Você precisa dar o estímulo certo, pelo tempo certo, na hora certa para o seu corpo. Não importa se seu treino é em casa ou na academia. O que importa é que seu treino seja capaz de deixar o seu metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos. Então eu trago aqui 5 dicas de como você deve treinar em casa para acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. 1. Um, o treino precisa ser intenso. A intensidade é o principal elemento que estimula o seu metabolismo para se tornar acelerado. Não adianta fazer treino levezinho, treino que não te tire da tua zona de conforto. Por isso que caminhada não é um bom exercício para você emagrecer. Você precisa de exercícios que façam o seu coração bater mais forte, que façam os seus músculos aderem, que te faça suar. Isso porque toda vez que o seu corpo sai da sua zona de conforto, é estimulado da maneira adequada, ele se recupera, se torna mais forte, mais jovem e pronto para o próximo estímulo que será dado. 2. faça exercícios para o corpo todo. No seu treino você precisa trabalhar com exercícios para o seu corpo todo, como por exemplo, polichinelo, agachamento, burpee, flexão de braço, prancha. Estimulem não apenas músculos isolados, mas sim que você possa trabalhar todo o seu corpo em sinergia. Um grande erro é você querer eliminar a gordura da barriga fazendo apenas exercício do abdômen, você querer eliminar gordura de dentro das coxas fazendo exercício apenas para a perna. Depois dos 40 anos, para eliminar seja a gordura de onde for, você precisa acelerar o seu metabolismo. E para acelerar o seu metabolismo, você precisa de exercícios que trabalhem vários grupos musculares ao mesmo tempo e com intensidade. E para isso, você não deve usar exercícios isolados. Você precisa de exercícios globais que ativem todo o seu corpo. 3. Treinos de 15 a 25 minutos. Treinar em casa requer um pouco mais de disciplina e comprometimento. Quando você escolhe fazer treinos muito longos, acima de 45 minutos, uma hora, o teu corpo já começa a entrar no estado de defesa e você começa a procrastinar para fazer o exercício. Quando você treina em casa, você precisa de treinos rápidos onde você comece e já termine. Isso por causa da sua mente. E outro motivo é que você precisa de exercícios intensos, como eu falei. E você não consegue suportar intensidade por muito tempo. Isso significa que você precisa ter o foco no seu exercício em casa na qualidade do treino e não na quantidade do treino. Precisa ser de 15 a 25 minutos intenso. Os resultados são superiores a treinos de 45 minutos, 1 a 2 horas, com baixa intensidade. Então foque em fazer bem feito treinos de 15 a 25 minutos. 4 Treinar de 3 a 5 vezes por semana Quando você pratica exercícios físicos em alta intensidade, você deixa o seu metabolismo acelerado por horas e dias. E você deixando esse metabolismo acelerado, isso que faz o teu processo de emagrecimento a longo prazo ocorrer. Quando você treina e fica muitos dias sem treinar, o teu metabolismo tende a retornar à normalidade. Então o ideal é que você treine sempre para manter o teu metabolismo alto. Então o ideal é que você treine um dia sim, um dia não. Porém, se você é uma pessoa menos treinada, três vezes por semana, vai ser o suficiente para você, caso você seja sedentário ou esteja começando a treinar. Isso porque o seu metabolismo fica acelerado por mais tempo e você consegue manter esse processo, mesmo treinando menos vezes por semana. Porém, se você já é acostumado a treinar, já tem esse processo na sua mente, treine de 4 a 5 vezes por semana, para você manter essa rotina saudável e o seu metabolismo sempre queimador. 5 adapte o treino conforme as suas limitações. Depois dos 40, a maioria das pessoas não está inteira não. Vamos ser sinceros aqui, tem alguma dor, alguma lesão, alguma limitação ou alguma dificuldade e não consegue fazer todos os exercícios da maneira adequada. Então o ideal é que você tenha sempre como adaptar o exercício da melhor maneira a você como exercícios sem impacto ou se você tem alguma dor no joelho ou no ombro que adapte da melhor maneira que você não sinta dor quando faça esses exercícios. Que muito pelo contrário, no lugar de gerar dor, você possa fortalecer para o seu corpo ficar cada vez mais saudável. E se você quer saber mais como acelerar o seu metabolismo, emagrecer treinando em casa mesmo depois dos 40 anos, entra no meu Instagram que lá eu trago estratégias e treinos para você aplicar e ver a sua barriga diminuir, o peso na balança baixar, mesmo depois dos 40 anos. Fechado? Aplica essas 5 dicas na prática e você verá as mudanças que ocorrerão na sua vida e no seu corpo. Fechado? Um abraço e até a próxima!